Come on. Shit. Come on. Damn, this nigga must got the baby dick. <laughs> yeah, and all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby, big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. <laughs> Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna. E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui e ontem né, não sei quando você tá assistindo esse vídeo Mas um vídeo anterior a esse que eu tô postando agora Nós reagimos a esse vídeo mano Sim, a essa coisa maravilhinda Que sinceramente olhando assim parece até outro jogo Mas na verdade galera, é uma... um mod gráfico aí Que o pessoal usa no GTA 5 para deixar ele simplesmente lindo, mano Parece outro jogo, sério Parece outro jogo E é aquilo que a gente olha assim e fala Meu Deus do céu GTA VI tem que ser assim Enfim Porque eu tô começando o vídeo mostrando Novamente esse vídeo para vocês Porque... Volta e meia, galera, eu trago um vídeo de, de gráficos aqui no canal Tanto o High quanto o Low E hoje, galera, eu vou deixar os seus olhinhos aí, moleques e meninas Digamos que o um pouco um Que isso? Não é GTA? É possível? Bom, eu vejo esses vídeos e acho até engraçado Que o pessoal sempre comenta, né? É, o GTA V versão é, Nintendo DS GTA V versão Nintendo Wii GTA 5 versão PlayStation 1, eu sempre costumo colocar, né, nos títulos a versão PlayStation 1, mas, mas é nada mais, nada menos que o GTA 5 rodando no PC, simplesmente muito fraco e a galera usa mods até para deixar ele mais fraco ainda para poder rodar. Então, ó. Oh, se você não viu esse vídeo aqui no canal que eu postei, dá uma olhadinha aí, beleza? Vamos agora, galera, sangrar os nossos olhos Tá preparado? Ah, antes da gente dar o play, vai curtindo essa Ferrari linda Seguinte, se você joga o GTA V no PC ou Playstation 3, Xbox 360 E precisa de grana para investir, para comprar carros, comprar complexo, apartamento Comprar tudo dentro do jogo Aqui na descrição tem a Shake Mods, o pessoal lá resolve o seu problema financeiro. Você pode parcelar um cartão ou pagar simplesmente no boleto como você achar melhor. E vê lá o pacote que cabe dentro do, da sua ambição e do seu bolso, beleza? Então bora dar aquela sangradinha nos olhos, beleza? Olha só, cara, que coisa linda. Olha isso, cara. GTA V isso aí, velho. É GTA V isso aí, velho. Bom. Olha só que coisa sensacional. sa o Deixa eu voltar aqui o vídeo um pouquinho Que tava aqui na frente Sim, meus amigos Isso é GTA V Queira vocês acreditarem Queira vocês não Olha que coisa <risos> Se mistra, moleque Mano, olha a mão do boneco, velho Olha a mão desse boneco como tá. É... É sem palavras, velho. Sem palavras. Olha isso, cara. Mano, vai... Isso aí é a visão que... Que nós temos desse GTA aí. Tá rodando em 70 FPS no PC do cara. Certo? Tá com essas bordas pretas porque... Se o cara deixar, né, na... na... Mano, na, na dimensão normal aí de, dos vídeos, fica muito esticado, tá ligado? E fica mais feio ainda. Mas olha a mão do boneco, velho. Olha a mão desse boneco. Eu não sei se você já jogou o... O Ingeleven. O antigo Ingeleven. Depois ele se tornou o PES, né? Mas antigamente, a galera da, da, da antiga aí lembra do Ingeleven. Eu lembro, velho, que quando você pegava o Brasil... Cara... Colocava o Roberto Carlos na frente pra dar aquelas bicas de esquerda. Era basicamente isso. O pé era quadrado, assim, velho. O pé do boneco era assim, ó. Quadradinho, assim, ó. Tipo, o jogador não tinha fácil, né? Era mais... Você sabia mais pela estatura, pelo tamanho. E pela cor, né? É, e pelos cabelos também. O Roberto Carlos era mais baixinho, mais parrudinho. E era careca. Mano, era muito louco, velho. Sério. Olha a puta esse boneco pra pessoa, Caraca, olha a mão Que louco Olha a mão, velho, ficou muito louco Muito, muito, muito, muito, muito louco velho. Tipo, tá muito serrilhado Tipo assim O, o que eu achei Assim, mais Alguns, sinceramente, tá mais fraco Do que esse Só que o engraçado é que esses bonecos ficam quadrados Você viu que ele lá no início o pezinho dele tava todo quadradinho. E dá aquela nostalgia do... Dos jogos do Playstation 1, né, mano? 64, acho que era assim também. Olha isso, ó, boneco quadrado. Olha a calça aqui, ó. Esse personagem parece ser do online, né? Parece que o cara tirou do online. Porque eu acho que com esse, com esse mod gráfico aí... Eu, se eu não me engano, o... Se eu não me engano, os personagens não ficam assim. personagens da, da campanha. Tem hora que ele vai dar um... Nossa, mano. É, o helicóptero tá redondinho, né? Só que os veículos não tão tão quadrados assim. É mais assim o um, um ambiente mesmo e os personagens. Mas enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Olha só que coisa linda. Muito bonito esse jogo. O que, que vocês acharam aí? É... Esse vídeo aqui foi mais um vídeo de gráfico, certo? Eu quis mostrar aquilo de novo que eu achei muito lindo. E, tipo, dá um choque mesmo, mano. Se a gente voltar lá e assistir aquele que a gente assistiu, mano, isso tá bizarro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Lembrando que todos os vídeos que eu usei aqui estão na descrição, beleza? Tanto desse quanto do outro. É, e é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. <risos>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 Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Oh, it's like that? For sure, homie. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. All right. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. But Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. See. I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it on. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. What? I hear you. You ain't even testing me. If you want to chunk them things, let's show these movie people how we grow. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Shit, cool, homie. Hey, screw you too, homie. Left here. Uh huh. I'm schooling your ass, boy. Whatever, homie. Huh? Hey, watch out. We hanging the left. Yeah, whatever you say. Loco, any ticket we get gonna go on that fool life. Well in that case we might as well enjoy ourselves. Remember this is your Terrier's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Hang on right there. Okay. We going left into this parking lot. Yeah, that's cool. This meant to be your shit. Yeah, yeah, yeah. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit.